Fala aí galera, você que como eu é louco por Drael Pessoal, é, eu quero deixar uma, aqui uma dica para vocês Como no vídeo anterior aí Nós mostramos que nós tivemos um problema aqui Nós estamos fazendo uma obra na casa de pastores amigos né? E o que, que acontece? É, enquanto a gente estava aqui fazendo a obra Nós nos deparamos com uma situação em que o reboco da laje como é uma laje pré-moldada com isopor, o reboco começou a soltar todo, né? E nós não conseguimos fixar nada nessa laje, tá? E... Então, o que que acontece? Nós tivemos que criar uma situação de trabalhar com montante. Colocamos os montantes a cada 60 centímetros e fizemos essa estrutura e embaixo dessa estrutura nós fizemos então o nosso forro tá essa é, é a dica que eu quero dar pessoal da mesma forma que eu consegui fazer um forro aqui decorado sem utilizar nenhum tirante preso na laje assim também você pode fazer aí na tua obra se você trabalhar embaixo do telhado se você fizer da mesma forma que eu fiz aqui você vai conseguir fazer forro invertido vai conseguir fazer forro reto e vai conseguir também fazer sanca aberta e ilha. Aqui nós fizemos uma ilha, conforme vocês podem ver, tá ok? E sem pendurar nada na laje, tá pessoal? Apenas nessa subestrutura que nós fizemos. Outra coisa que eu quero deixar clara aqui para vocês, pessoal, é que essa estrutura que nós criamos aqui, nós poderíamos ter criado ela com madeira, poderíamos ter criado ela com metalon ou outro tipo qualquer que resistisse né que aguentasse, segurar o peso tá então quando você trabalhar debaixo de telhados você não precisa unicamente usar é, é, a usar montantes você pode também usar outras estruturas e usar essas estruturas para você poder colocar o, o, os os tirantes tá ok então, vamos lá, só para vocês poderem entender, tá, pessoal? É... Eu já tinha colocado a cantoneira, né? Eu já tinha colocado aqui a cantoneira. E quando eu fui fazer o, o forro, eu me deparei com essa situação. Então, o que, que eu fiz, pessoal? Peguei do nível aqui da cantoneira para cima, eu botei 15 centímetros, tá? Tá? Então eu fiz uma estrutura aqui de montantes e guias 15 centímetros acima da cantoneira, tá? Para que eu pudesse fazer aqui o, um, um, um, botar aqui uma placa, tá? Botei uma placa em volta para poder fazer o, o, o, o, a parte de cima da caixa do, da ilha. Então comecei a descer faixa, pessoal. Eu desci uma faixa que ela, vai, que ela ficou assim, e fiz o forro aqui no meio, ó e aqui eu botei outra faixa aqui, tudo isso preso nessa estrutura aqui do montante, tá ok? Isso que eu fiz aqui eu poderia ter feito aqui ó, debaixo de um telhado, tá? Posso fazer qualquer tipo de forro debaixo do telhado tranquilamente. Tá bom? Então fica essa dica aí para você, tá? É, não é porque você tá trabalhando é, debaixo de, de, de telhado, que você tá trabalhando é, é, é, com, com montantes e guias, que não dá para você fazer decoração. Dá para fazer decoração sim, desde que você é, é, é, tenha também espaço. tá Aqui eu tava com 25 centímetros aqui de espaço. Deu para trabalhar muito bem. Então, dá para você também, se você desejar, se for da tua vontade, dá para você fazer algo bem legal e trabalhar de uma forma bem legal aí, tá bom? Fica essa dica aí para você que, como eu, é louco por drywall.